Para vocês, para mais um vídeo, galera. Hoje o vídeo vai ser o seguinte: como você pode aprimorar o seu aim, como você pode melhorar o seu controle de mira, como você pode dar spray, como você pode dar tech, como você pode dar rajadas, três tiras, enfim. Esse vai ser um vídeo curto, galera, porque eu acho que é uma coisa super simples para você fazer. Eu estou num mapa chamado Fast Aim Reflex Training. Quem quiser procurar aí no Workshop, esse, esse mapa é muito bom. Por que esse mapa é muito bom, galera? Porque esse mapa te permite você. E tem o iBots, né, também, né, que é um mapa super bom, mas esse aqui você permite você matar os bots, né, e ter o um controle de quase 360 graus na sua mira, né, porque vem bot dali, vem bot daqui, dali, daqui, então tipo assim, você pode ir matando, é... matando os bots, vem, vira pra trás aqui, mata um, mata outro, vem, mata outro, então esse mapa aqui ele é bom, porque ele permite isso, né, o mapa ele, e os bots vêm atrás de você, né, então aqui é um, um bom começo pra você treinar a sua mira, é tentar adaptar a sua mira pra qualquer arrastada que você der, você sempre tá com o fio de você, sempre tá firme, né? Porque às vezes o cara tá aqui confiante aí ele tem que fazer isso aqui, a família vai totalmente... É, pode ser que até chegue no cara, mas você perca a sua confiança. Então, esse mapa aqui, pra quem quiser ir atrás, ele é um mapa muito bom. Você pode treinar, é... Por exemplo, vamos, vamos treinar o modo spray, né? Você treina aqui, spray aqui, spray aqui, spray aqui, aí você já vira aqui, ó, tenta dar spray aqui, já vira aqui, e vai treinando o spray, é, pra você sempre ter o controle do spray, não importa onde o seu boneco esteja ou onde o outro boneco esteja. Então isso é o famoso transfer spray, você dá o spray aqui, dá o spray aqui. E o que, que eu costumo fazer, galera? Eu sempre tento fazer meu mouse ir pra baixo, segurar o spray, indo com o mouse pra baixo e para pra esquerda, entendeu? Porque a tendência do mouse é sempre ele ficar subindo, né a tendência da arma aqui do jogo, do CSGO, é sempre a arma ficar subindo. Então eu sempre tento é pra baixo e fazer ele para pra esquerda, tá vendo? porque a tendência da sua arma puxar você. Então, se você quiser começar a treinar o um spray, tenta vir nesse mapa e sai arrastando o spray. Aqui mesmo para os bots virem em cima de você. Tem outro tipo também que é só você pode, você pode vir aqui, ficar num canto do mapa e ir testando o spray. É, dependendo da distância do bot, ó, tá vendo? Quanto mais difícil, quanto mais longe, fica mais difícil. Você vai testando, ó, você vai Transfer spray, vai pegando o jeito dos bots quando eles estão longe, vai pegando o jeito dos bots quando eles estão perto. Então, tipo assim, tenta sempre colocar o personal, pegar o mouse e tentar puxar ele pra baixo e pra esquerda um pouquinho. Que aí seu spray sempre vai estar tá, é, bem controlado assim em cima do, do seu adversário, do seu oponente, beleza? Esse é o modo tutorial, o spray do botão, né? Que ele já fez esse vídeo, inclusive. Então, pra quem quiser aprender melhor o spray, vá lá no vídeo dele que ele explica melhor, né? O botão aí do spray. Aqui tem outro jeito pra você atirar, galera. Que é o jeito. É. Rachadinha, né? O jeito da fama, mas, ó. Vai tentando. Vai tentando dar só dois, três tiros por vez na cabeça. Esse aqui é um é bom, é bom, tipo assim, aquela entrada da varanda lá que você tá passando assim no corner na varanda e o cara tá no carro. Esse aqui é um ótimo jeito de você atirar no cara que tá no carro, né? Você não vai dar um spray nele dificilmente, então você tem duas opções. Você pode dar os dois tiros ou você pode dar tequinho, né? Que normalmente são os mais usados pra quem, pra longa distância, né? Só que normalmente, por exemplo, você vai pegar o Boltz, o Boltz dá spray pra tudo. Por exemplo, aqui galera, ó, só dois, só dois tequinho. Só dois tequinho. Aí você vai treinando com os, os bots longe mesmo, às vezes ele chega perto, você tem que evitar que eles que eles cheguem perto de você. Então você vem aqui tá vendo? Ó? Dois, dois tirinhos. É difícil porque se você não tá no, no seu dia você não tá acostumado com isso aqui, você vai errar muito tiro de começo, tá vendo? Ó? Tipo eu agora ó. Eu errando muito tiro, mas você não pode ligar pra isso, porque isso aqui é um bom modo pra você treinar você, você chega no cara e você só vem aqui e dá um, tipo um burstzinho na cara e você consegue matar o cara, tá ligado? Principalmente quando ele estiver a média, longa distância. Então, esse aqui, galera, a que tipo, você pode usar é, só burstzinho, média, longa distância, abertura de, de pixels que talvez seja um pouco longo, né? Já é um bom começo. Então, teoricamente, você tem o burst agora que eu ensinei pra vocês, né? Que é aquele que você só dá três tiros, porque, sei lá, se for, por exemplo, no peito do cara, perto da cabeça, a chance de você matar o cara é muito boa. Treine isso. E o spray também, que é o, talvez o mais importante, que é você simplesmente segurar o dedo no cara, entendeu? Você consegue vir aqui, ó, aga agachando Galera, ah, uma dica que eu esqueci de falar pra vocês Quando você agacha, fica mais preciso O spray, então se você quiser treinar Tipo, sempre quando você vem Spray assim, ó, agacha, atira Agacha, atira, agacha, atira, mouse pra baixo Esquerda, mouse pra baixo esquerda Mouse pra baixo esquerda, eu sempre tô vindo com o mouse Aqui pra baixo esquerda, mas isso é levemente Galera, você tem que ir treinando pra você pegar O jeito da arma, entendeu? A cá eu costumo, tipo, mouse de baixo esquerda Talvez pra um pode ser outro jeito Mas eu, eu tenho essa mania, mas de qualquer jeito sempre vai ser para baixo porque a tendência da arma é ela subir, ó, ela vai subir, tá vendo? Então você tem que pressionar ele para baixo para você nunca perder o controle da mira. Então é o burst que eu ensinei para vocês agora, o spray control, que agachado tem mais precisão. Então você tente evitar dar o spray de longe, entendeu? Porque é difícil, difícil depender da uma posição que você tiver. Mas se você se sentir mais confortável dando spray, não não precisa ficar achando que ah, o jeito certo é dar teco de longe. Não, não tem isso. Mas é o mais aconselhável, entendeu? E o teco é, é simplesmente tiro por tiro, galera. É, eu não curto dar muito teco. Eu trabalho muito naquele burst barra spray, né? Que são 99% das coisas que eu uso. Por quê? Porque minha mira ela é um pouco grande. Então, tipo assim, é bem difícil dar teco pra mim, principalmente dentro de um server. Porque a chance de pegar o primeiro tiro, né? Que é o que a galera espera, é muito baixa pra mim, entendeu? Então eu evito. Mas em compensação, meu spray é um pouco melhor do que o teco. Porque a, como a mira é grande, a chance de pegar mais tiro no cara é maior, entendeu? Então, o Teco é simplesmente longa distância, galera. O cara tá longa distância, você precisa matar ele rápido, você só vem aqui e faz isso, ó. Ó, você vem no Teco aqui, só vem no Teco aqui, que ele já morre, entendeu? Então, tem o Spray, tem o Teco aqui, que também é agachado, tem, dá mais precisão pra você, e tem o Burst, que é aquele time rápido que que o cara nem entende o que aconteceu, mas só vem aqui, baixinho vem aqui, brushzinho. Então, esse mapa é bom, galera. Eu aconselho vocês a usarem esse mapa, porque ele é bom pra treinar esses três tipos, né? Então, tente sempre é, pegar e entrar no, no, no mapa desse, ficar meia hora treinando é, um estilo. Pega e treina, sei lá, o spray. Fica treinando o spray, perca seu tempo aqui. Quando você treinar o suficiente, entra no DM e aplica, Essa sua mira já vai estar... Tá... Bem aquecida, a sua mente já vai estar bem fresca, né, por, por você ter treinado bastante. E você vem aqui e treina bastante o seu spray. Aí depois você vai e tenta treinar o seu burst. Depois você vai treinar o seu teco, beleza? Então esse aqui foi um tutorialzinho é, leve pra você em questão de aim, beleza? É uma, uma das dicas que eu tô dando pra você conseguir ter o melhor aim. Beleza, galera? Tamo junto. Obrigado pelo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.